pessoal, salve, rapaziada, nem lá começou mais um pra vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a baixar e instalar o ATS GTA Brasil. Os link vai estar na descrição do vídeo, primeiramente. Vocês vão acessar o primeiro link da descrição, que vai ser esse aqui para vocês baixarem o GTA. Sem erro, beleza? Vocês vão descendo aqui e vai escolher o um instalador, se você quer o torrent ou baixar a iso né no caso eu baixei o meu no, no torrent beleza mas vocês podem é, escolher qual que vocês querem após baixar o gta é, vocês vão vai extrair e vai vir essa pasta aqui ó de san andreas pc dvd vocês vão abrir e vão instalar o gta beleza Vamos aceitar os termos completo aqui ó. Destinei um folder, vocês vão colocar na pasta Documentos do GTA, rapaziada. Beleza? É... você vai em Biblioteca e Documentos, Beleza? Documentos é... Cadê? Só um minutinho aqui. Primeiro, vocês vão querer copiar o seu usuário, beleza? Vai colocar no seu usuário, no meu caso aqui é o meu nome, Junior. E vou escolher a pasta documentos, beleza? E vou dar um ok. Next, vai clicar em não, sim, que é para criar é... atalho e vou instalar o jogo. Vou esperar instalar e já volto. Bom, já terminou de instalar e agora você vai fazer vai clicar em finish. Vai no, no segundo link da descrição do vídeo e vai baixar esse arquivo aqui, ó, necessários. Vai extrair, eu já extraí. Beleza, agora o que, que nós vamos fazer? Vamos abrir a pasta onde nós instalou GTA. No caso foi na pasta documentos. GTA San Andres E vamos começar a instalação. Primeira coisa, nós vamos instalar o crack. É esse aqui. Vamos abrir. é copiar, jogar para a pasta do GTA, substituir um arquivo, o segundo, vamos instalar o Cleo, vamos abrir, vamos copiar esses três arquivos, arrastar a sala pasta do GTA, beleza, modloader, vamos abrir, copiar os dois arquivos, arrastar a, sala, a sala pasta do GTA, beleza, esse loader Vamos copiar esses arquivos, a pasta do GTA, Tour, beleza, pronto, aqui já era. E agora vocês vão no terceiro link da descrição, que é a TC do GTA Brasil, vou ensinar vocês fazer o download, é aqui. Vou abrir esse link, vai descer lá embaixo, e vai baixar a versão Lite, Lite beleza, Lite, sei lá. Vamos clicar aqui em download, e vão baixar. Eu vou deixar nesse link, que sempre vai ter uma atualização nova. Então você tem que ficar de olho. Pode fechar aqui e vai vir assim, ó. É GTA Brasil Lite. Vocês vão extrair, eu já extraí. E simplesmente vão fazer o que? Vão na pasta mod lord do seu GTA. E vai copiar esses dois arquivos aqui. E jogar na pasta. Simplesmente assim. Ele já está instalado. Agora é só abrir o GTA. Já era. mostrar pra vocês aí pronto e tinha já tá instalado muito fácil mano e tinha problema aí para funcionar rapaziada tem que fazer do jeito que eu do jeito que eu mostrei mano do jeito que eu mostrei Deixa eu iniciar o jogo novo já era carregar pronto aí ó e tá instalado aí ó tudo normal beleza tudo ok aí ó sem problemas sem erros aí ó então é isso aí ó deixa um like aí tamo junto e é nós